Olá pessoal, mais um recebido aqui, vou mostrar pra vocês o que chegou, deixa eu abrir rapidinho, eu tenho dois produtos aqui dentro. Um deles, ó, não vou falar muito a respeito, é um mosquetão. Isso aqui é um mosquetão oficial usado para ancoragem, pra para escalada, né? Para você fazer é, ancoragens seguras, ele tem aqui ó classificação NBR tá e ele tem a capacidade de carga dele aqui por quilonewton 21 quilonewtons então é um mosquetão oficial de alumínio muito bom e eu vou utilizar ele eu gosto muito de, de ter equipamentos de ponta então esse daqui vai ser mais um que eu vou usar na minha mochila se eu precisar fazer alguma ancoragem eu tenho uma possibilidade e no mais eu posso usar como um chaveiro <risos> Tá, tá aqui E agora gente, o que eu mais estava esperando ó, São essas bandanas aqui ó. Essa bandana eu já tirei desse, desse suporte Essa daqui é da empresa Conquista Eu não recebo nada da Conquista Mas foi lá que eu fiz uma pesquisa na internet E gostei Eu comprei três bandanas ó, Uma para mim, para minha esposa e pro meu filho E o legal desse material Ele é um material ecologicamente correto, porque são sobras de camisas que utilizam esse material aqui a Dry Cool, né? Então tá aqui toda a especificação do que é esse material. Então, quer dizer, são sobras que antes iam ser descartadas e agora são reaproveitadas. E esse material ele tem uma resistência de 50, ele protege o UV 50%, né, de proteção UV. Então, muito interessante eu tô olhando até na embalagem aqui e a gente usa para proteção contra o sol então são várias aplicações existem algumas eu vou mostrar só umas duas ou três aqui uma delas é utilizar como se fosse uma pulseira que você põe no braço e você te enxuga à medida que você transpira tá? uma outra maneira que eu costumo utilizar é para proteção da minha nuca eu vou tirar aqui rapidinho eu vou colocar pode desmanchar o cabelo um pouquinho mas nada aqui prejudique tá um material gostoso o toque na pele então você não vai sentir nenhum, nenhum calor a mais porque você está usando normalmente eu quando eu estou fora da empresa eu não estou de capacete eu estou usando boné eu uso dessa maneira e quando eu vou pro sol eu apenas levanto aqui ponho por cima do Olha, por cima aqui do boné e basicamente eu estou protegido, ó. posso sair ao sol tranquilamente a minha nuca está protegida, a minha orelha e está aqui, ó. posso pôr até aqui no nariz, deixo só a parte do olho para você andar de bicicleta, para você sair tanto no frio quanto no calor essa é uma proteção muito boa uma outra aplicação isso aqui é o que eu mais uso né então ponho dessa maneira, ponho o capacete e fica tranquilo mas existem outras aplicações que é só você ao contrário, ó, que eu também uso bastante, tá vendo aqui, ó, Você já, só puxar ela para trás, ela vai proteger sua nuca, tá aqui a aplicação, você pode fazer várias outras, são mais de 30, eu só queria deixar essas duas para não ficar muito comprido esse vídeo, e dizer que é um acessório muito importante na proteção da sua saúde contra o sol. Isso aqui não elimina o uso, a necessidade do uso de protetor solar, mas é mais uma barreira de proteção. Sabe por que eu faço isso gente? Porque segurança é assim que se faz, e saúde também, e nós fazemos. Agora se você viu esse vídeo até esse momento eu peço que você se inscreva no canal, e para você que me segue eu quero te agradecer que eu tô atingindo aí 484 seguidores, isso é uma marca legal, só que eu peço para você que assiste os meus vídeos e não dá o like e não se inscreve, se inscreva, dê o like, vai ajudando a fortalecer o canal e o canal vai se espalhar para mais pessoas. E se você nunca viu uma bandana dessa, uma aplicação, eu quero que você comente e mande para mim se tem ajudado os vídeos que eu tenho feito para você, tanto para a empresa quanto para sua casa, para os seus filhos, pra, enfim, para toda a família. Os vídeos que falam de saúde e segurança não são apenas para pessoas que trabalham em empresas. É para qualquer um. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. E aí, fique seguro